e aí galera do canal tudo bem com vocês sejam bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como você vai adicionar a média de 56 para utilizar no gráfico de duas horas o site que eu vou utilizar é o trade então solta a vinheta então galera Chegando aqui, né, no site TradeView, link na descrição se você não tem cadastro, se cadastre. Para quê? Para que as suas configurações fiquem sempre salvas e você não precise a todo momento que entrar aqui ter que estar tá adicionando as configurações novamente, tá bom? Então, o link está na descrição aí para facilitar o acesso. Então, pessoal, após fazer o cadastro aqui, você vai clicar aqui em gráfico. Se você não sabe como adicionar a média de 8 semanal, já tem um vídeo aí que eu fiz esses dias, tá? Olha aqui o Cards aqui, a Cards aqui em cima, ó. Basta você clicar aqui nele para você estar é, vendo este vídeo de como adicionar a média de 8 semanal. Então vamos lá, pessoal. É, já estou aqui no site, né? Do TradeView, no gráfico do Bitcoin. E agora eu vou ensinar a vocês a adicionar a média de 56. Como que você vai fazer? Você vai clicar aqui, ó e aqui você vai digitar ema clica aqui em média móvel exponencial fecha aqui ó vou fechar aqui também e aqui pessoal você vai clicar aqui nessa catraquinha vai voltar aqui aqui você vai digitar 56 e aqui ó você vai deixar igual ao gráfico escolhe essa opção aqui você vem escolhe a cor que você bem desejar tá ela já vai mostrar aqui ó é ou branca e aqui você escolhe a largura, pronto. Eu escolhi tudo, dou um OK, pronto. Você já configurou a média de 56, tá bom, pessoal? Só que essa média é, ela funciona da maneira correta no gráfico de duas horas, tá, pessoal? Então você já vem aqui ó e já favorita aqui ó, e aqui já vai ficar ó, diário, gráfico diário e gráfico de duas horas. Aí você clica aqui ó, no gráfico de duas horas e aqui você já vai utilizar ela da forma correta, tá bom? Então pessoal, espero ter ajudado vocês, um forte abraço a todos, fiquem com Deus e tchau, tchau, fui!